Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula né, da nossa disciplina hoje na unidade 12 nós vamos trabalhar a relação entre o direito, a ética e a moral. Bom, a moral ela vem do grego mor, ou no plural mores, que pode compreender um conjunto de práticas, de costumes e padrões de conduta em determinado segmento social apresentando as normas morais justamente uma proximidade muito grande com o direito. E a moral ela é composta por um conjunto de normas e princípios que norteiam a sociedade. E é interessante falar que o homem, né, que nós como seres humanos, nós somos o único animal com consciência moral. O que nos leva a indagar se nós estamos agindo de forma certa ou de forma errada, de forma justa ou de forma injusta, boa ou ruim, diante de determinadas situações então a gente vai ter né diante disso em sociedade uma moral que pode ser tanto individual ou seja como nós agimos frente ao mundo e também uma moral social que é o conjunto de atitudes que vão ser impostas pela sociedade que a gente vive vale frisar que a moral de um povo de uma sociedade ela nunca pode ser vista distante do conteúdo histórico então quando a gente fala, por exemplo, das sociedades antigas, né, como os israelitas, os maias, que faziam sacrifício de animais ou mesmo de seres humanos, o que nos dias de hoje é moralmente inaceitável, a gente tem que verificar qual era a moral daquele período. Há, no entanto, alguns padrões morais que eles são constantes no tempo e no espaço, como, por exemplo, a proibição do incesto, né, que... É, em muitos povos, né, foi proibido e continua sendo até os dias de hoje. Bom, mas quando a gente fala é, de moral também, é interessante a gente fazer aqui uma subdivisão para fins didáticos. Isso por quê? Porque a gente tem vários tipos de morais que nos permeiam, né, no nosso dia a dia, dentro da nossa formação é, como indivíduos. Então, a gente tem a questão da moral familiar, que está relacionada, por exemplo, à fecundação artificial, tem a moral sexual, que está relacionada, por exemplo, à homosse a homossexualidade, e tem a, a moral profissional, que está muito relacionada aqui ao aspecto da ética, né? porque moral e ética também têm uma relação estreita. Então, a gente vai falar aqui é, do código de ética e disciplina da ordem dos advogados do Brasil, ou da classe médica, né? e assim por diante. Então, a moral desse modo indica regras de conduta justamente para quê? Para o bem-estar e para o aperfeiçoamento da sociedade. Tanto é assim que o professor Silvio de Salva Venosa, ele declara que a moral é uma linha reta de comportamento. E os desvios representam justamente o quê? Transgressões dessa regra, ou seja, o afastamento da conduta tida como justa e aceitável. Então, Quais são algumas características né, da moral? Então, a moral ela tem algumas características. Quais são elas? A moral é tida como subjetiva, a moral é tida como individual, a moral é tida como interna, e a moral ela pertence justamente ao consciente ou até mesmo ao inconsciente humano. Já a ética, né, que vem do grego etos, e significa um modo de se comportar, é a ciência da conduta humana. Então, destarte as regras éticas, assim como as jurídicas, elas devem adaptar-se a cada época e à situação social. Isso porque as concepções éticas dos povos, eh, civilizações e mesmo gerações, elas vão se alterando a sabor do tempo, assim como o direito também vai se alterando com o tempo. Por isso que eu disse para vocês que o direito ele é dinâmico, na aula anterior, né? E quais são os elementos, né? justamente para a gente ter uma verdadeira conduta ética. Então, a gente tem como elementos a ação, a intenção, a circunstância, sendo que a ética ela pode estar relacionada tanto ao aspecto moral quanto ao aspecto jurídico, ao direito. Então, o que, que a gente vai ter nessas né, duas configurações? A gente vai ter esse elo estreito. Então, a gente vai ter a moral que é uma ética subjetiva, objetivada, ela é autônoma, então vai do interior do ser humano para a sociedade, e a gente vai ter também a ética relacionada ao direito, que é a ética objetiva, subjetivada, que é chamada de heterônoma. Por quê? Porque ela vem do exterior para nós, como seres humanos. Então, por isso que eu coloquei lá anteriormente no exemplo, no qual eu falo da moral profissional que está muito relacionado o que a ética aos códigos né profissionais de ética das diferentes áreas né é, de atuação dos profissionais né formados seja dentro de uma universidade ou não né todos têm ali um código de condutas e a ética então como eu disse para vocês tem uma relação justamente o que estreita com a moral né? Mas elas não são sinônimas. Então, a ética está relacionada a valores e condutas sociais, e a moral, a uma conduta interna de foro íntimo, que pode se transformar numa moral também social. Tá? Então, ética e moral têm um elo estreito entre si. Mas quais são as diferenças existentes entre ética e moral? Então, por exemplo, a moral ela é variante no tempo e no espaço. Ela é pouco específica, já que há uma variante extensa de morais. Então, como eu já coloquei para vocês, a moral sexual, a moral religiosa, a moral social, a moral individual. Existem pessoas, né? A gente até fala, ah, são pessoas mais moralistas do que outras, né? Então, aspectos morais são muito mais fortes em determinados indivíduos do que outros. E a moral, ela vai pertencer justamente o quê? Ao consciente ou inconsciente humano sendo, pois, interna e individual, e com o tempo também podendo se transformar em social. Já a ética, ela é invariante no mesmo tempo e no mesmo espaço. Isso por quê? Porque o ideal ético, ele vem também lá desde a antiguidade, né? com os gregos tendo uma relação muito grande com a questão da virtude, né? é, com os cristãos na Idade Média, é, com a vida espiritual com o advento do iluminismo, com a liberdade da pessoa. Né? Então, hoje, os problemas éticos eles se encontram também em diferentes searas. Então, a gente tem é, dentro da família, com a noção de fidelidade, né? com o uso da internet, na sociedade civil, com o trabalho análogo à escravidão, no Estado, com as leis, com as eleições periódicas, por exemplo. Então, a ética ela é a ciência da moral. Então, a ética ela é muito mais específica e ela é externa né? e coletiva. Quanto ao direito, né? ele representa justamente o quê? Coloquei para vocês aqui uma relação jurídica, uma norma de agir dotada de sanção e coerção projetando-se externamente. Então, costuma-se afirmar que o direito ele possui uma base moral, no entanto, há normas que são tidas como amorais como no caso das leis de trânsito, em que a placa de trânsito ela pode proibir é, um determinado sentido numa rua ou avenida, ou coloca ali um pare, né? Ou seja, essas regras elas não têm relação nenhuma com questões morais. Existe, porém, um elevado cunho moral em grande parte das normas jurídicas. E, quando existe isso, né? É muito mais fácil compreender a norma pela própria sociedade. Exemplo disso são as regras dentro do direito civil ou dentro do direito penal e que eu já citei aqui, por exemplo, no caso dos pais que devem amparar os filhos, seja material, seja culturalmente, até psicologicamente. Já as regras que não possuem o substrato moral muito claro, elas são de mais fácil, são de mais difícil entendimento e até mesmo de aceitação como, por, por exemplo, no caso da uso capião. Né? Então, a ética ela é diferente de ambos, moral e direito, pois não estabelece regras. Já a moral como o direito baseia se em regras que visam estabelecer uma certa é, previsibilidade para as condutas humanas. Então, quais são as características do direito e quais são as características da moral? A moral, como eu já disse anteriormente, ela é interior, depende da consciência individual. Os preceitos morais, eles não são coercitíveis né, no plano judicial. A coerção, geralmente, é interna. Né? O bem é a culpa que a pessoa faz. Então, seja o um remorso, né? ou mesmo, às vezes, a reprovação social. E ela é mais abrangente que o direito, por quê? Porque a moral, ela precede o direito. Então, ela independe de fronteiras geográficas, e garante uma identidade entre as pessoas que sequer se conhecem, mas se utilizam do mesmo referencial moral comum. Já o direito, ele é exterior, e depende da consciência para que o agente cumpra a norma jurídica, e uma característica muito importante, os preceitos jurídicos, eles são coercitíveis, eles são sancionáveis. Existe a, a possibilidade, então, de uma punição, seja por meio de multa, seja por meio da restrição de um direito, né, seja até mesmo, né, pela limitação da liberdade do indivíduo. Então, a coação ela acaba sendo o quê? Externa, há uma imposição dessa sanção. E o direito, então, ele possui é, justamente o estágio aprimorado de convivência. Ele cria esse estágio de manifestação mais aprimorada de convivência dentro da sociedade. Por quê? porque ele busca estabelecer o regramento de uma sociedade delimitada pelas fronteiras do Estado. Mas quais são né, os pontos em comum entre o direito e a moral? Então, a gente vai dizer que ambos né, impõem condutas, né, no caso do direito, muito mais obrigatórias até do que a moral, mas são condutas, não são meras recomendações, né? se alteram na história e buscam a coesão social, possuindo ambos conteúdos éticos. Então aqui a gente viu até esse ponto essa relação estreita que existe entre o direito, a moral e a ética. E na próxima unidade, então, a gente vai passar a tratar sobre a relação jurídica. Bom, fico por aqui. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.